todas, a paz do Senhor esteja sobre vocês, é um prazer receber vocês aqui em mais uma edição do nosso programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga muito prazer, eu sou a Carol Sattler e sejam bem-vindos no nosso quadro, no Entre Elas, um bate-papo entre nós, mulheres e hoje aqui no nosso programa nós estamos recebendo a Maria Cecília da Costa Garcia mais conhecida como Celinha, ela é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, em Varja Alegre. E nessas últimas eleições que nós tivemos municipais, né, ela é a primeira mulher, a primeira prefeita da cidade de Varja Alegre. Mas tem um vasto currículo né, na vida pública, em algumas secretarias e também no legislativo como vereadora. E agora ela assumiu o papel no executivo como prefeita. E nós vamos conhecer um pouquinho ela e falar como que é isso. Seja bem-vinda. Cilinha, pode chamar de Silinha ou Maria Sim. Cecília? Cilinha, popularmente. Pô, todo mundo conhece como Cilinha, senhor. paz do Senhor. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes da ADEC TV. É, eu sou Maria Cecília, eleita prefeita em Vargem Alegre. Membro da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Odiel, lá em Vargem Alegre. E é, hoje nós estamos aqui para bater um papo. Esse quadro aqui é, é um quadro assim voltado para as mulheres, mas é visto por todos. E é assim, hoje em dia nós vemos mais mulheres assim, na vida pública, mas como prefeita assumindo um cargo como chefe do executivo... É ainda assim mais difícil, né? E, e, e vem quebrando paradigmas. Sim. Primeira mulher, eleita, prefeita e cristã. E aí já é... Começa um paradigma nesse linha. E... E sabemos, e eu quero começar por aqui. Nós sabemos que a representatividade feminina na política é pouca. Eu acabei de falar. E é pouca mesmo. E... A senhora se sente, ou já se sentiu deslocada nesse meio? Não. Eu sou concursada na saúde em 86. Desde 86 que eu sou funcionária pública. Então, eu já sou aposentada pela Fundação Ezequiel Dias. Ah, tá. Então, eu já trabalhei na saúde há muitos anos. É, me formei em 86 no serviço social. Aí comecei a trabalhar na área social. Aí fui assistente social, fui é, secretária de saúde... Fui chefe de Secretaria de Saúde, de uhum. uma gestão do prefeito. Fui presidente de APAI. Então, assim, eu já trabalhei muitos anos nesse serviço público. Sempre resolvendo problemas. Então, aí, vereadora também eleita, né? No último uhum. pleito. Então, assim, eu já estou acostumada a trabalhar com o povo. Trabalhar com... Não vejo dificuldade por ser mulher, não. Nunca nessa, nesse meio político? Nunca. Não. Mas também, é, né? A senhora falou que foi... Concursada em 86, né? Sim. Então já dá para ver que, que é um longo caminho até aqui, né? Já é um no meio caminho. político, no meio no público mesmo. Então é, é muita experiência também. Então nunca viu problema, dificuldade, né? É, eu acho assim que eu tive muito da minha mãe. Minha mãe, ela era uma mulher muito dinâmica, muito trabalhadora e muito administradora também. A gente sempre morou em fazenda e meu pai era muito negociante, viajava muito. E ela resolvia tudo. Desde a admissão de funcionário, de empregado, como demissão. É. Ela era uma mulher muito dinâmica, então ela administrava a fazenda na ausência do meu pai. E os dois compartilhavam, tipo assim, tinha um problema para resolver na fazenda, tipo compra ou vende, ela dava a opinião dela, a opinião dela era sempre acatada. Então assim, eu já cresci nesse meio de, de ter uma mulher em casa que era administradora também, que ajudava a administrar. A senhora já cresceu com esse exemplo, sim. né? Uma mulher dinâmica, né? Assim que... é. então, ela administrava, ela, ela chegava de manhã, espalhava todo mundo. Cada um tinha um serviço para fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, sim, eu já cresci nesse meio de ter uma mulher administradora na família. Então, a senhora pode dizer que a sua mãe era à frente, no tempo dela. Um pouco mais à frente. Sim, da época dela, né? Não é? é na política, meu pai também era político, ele foi candidato a vereador aqui em Caratinga, ele foi eleito em 72. Em 72. Na época do João Dutino, é, Moacir de Matos, Grimaldo, Dr. Grimaldo. Não. Então ele foi vereador. Ela, ela era mais política do que ele. Minha casa <risos> ficava cheia de gente e aquele povo tudo almoçando e jantando lá em casa e adoecia gente. Ela aplicava injeção, não tinha informação <risos> nenhuma na saúde. Ela aplicava injeção, ela fazia curativo e ela era essa pessoa assim, muito dinâmica, sabe? Conselheira... O pessoal brigava lá, o casal brigava, ela, vinha, ela ia, visitava, dava, aconselhava. Então, ela é membro da Assembleia de Deus também. De Deus. Então ela era uma mulher à frente ao tempo Sim. dela, muito à frente. É, o Isaías até me perguntou, né Isaías, se eu, se eu fui criada no berço evangélico? Não, o nosso, ela foi católica um tempo. Eu lembro que na fazenda tinha uma mesinha, que a gente ajoelhava para rezar com ela. Depois, até por causa de política, ela teve uns Umas desavença política lá assim, Meu pai foi muito criticado na época lá pela oposição e inclusive pelo pessoal da Igreja Católica. Ela ficou muito chateada com aquilo e, e recebeu uma visita da irmã Giselda do Lalado. A irmã Sim. Giselda pregando para ela, ela falou assim: "Mas isso que é, que é evangelho? Isso que é que é ser irmão, né? Porque se um irmão cai, você não tem que jogar ele mais pro buraco, você tem que ajudar ele a levantar, orar por ele, pedir a Deus por ele, né?" Então, a irmã Giselda visitou minha mãe, e elas oraram juntas, e ela começou a frequentar a igreja, e nunca saiu. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E eu, eu perguntei para a senhora se a senhora já tinha alguma dificuldade por ser mulher no meio político. Aí a senhora disse que não. Não. não. E por ser cristã? Já sentiu algum preconceito, alguma dificuldade por ser cristã no meio político? Eu acho que eu tive mais facilidade. Mais facilidade. Porque quando as pessoas sabem que você é crente, eles têm aquela garantia. Tipo assim, ela é crente, ela não vai mentir, ela não vai roubar, porque a gente já aprende isso na igreja, né? Os dez mandamentos, né, irmã Zahias? É, você aprende na igreja que você não deve fazer isso. Então se você aprende, você não vai fazer você sabe que é, que é mas errado. mesmo não pode fazer, é, né? Não pode fazer, você sabe que é errado. É, é diferente do não cristão, que ele está no mundão lá, para ele está tudo certo. Então, é. eu frequento a escola dominical, amo a escola dominical, que é onde que eu mais aprendo. Você né? sente os princípios. É, eu me sinto assim, nova na fé cristã ainda, né? Eu nunca assumi cargo nenhum na igreja, mesmo por falta de experiência. Uhum. Então, onde que eu mais gosto de ir, assim da, das, da, eu gosto de ir no culto à noite, mas na escola dominical eu aprendo muito. A Escola Dominicana é muito bom mesmo. Então, assim, eu estava até comentando que na campanha, antes da campanha, na pré-campanha, é, o que me fez entrar no meio político foi o povo de Alegre. Então, para candidatar agora como prefeita, é, a oposição, né, a situação tinha o candidato, a oposição não tinha. Então, eu andava na rua trabalhando com o vereador, ah, você podia entrar, você é corajosa, você... Tem, tal, tem dinamismo, conhece, uhum. já tem uma vasta experiência. Então eu fui incentivada. E quando alguém falava comigo, entra, que você tem condições de ser prefeita de Varginha Alegre, eu ia orar. e Quando eu orava, eu orava e ia ler a Bíblia, e Deus falava comigo. E caía sempre naqueles exemplos, assim, eu tenho dificuldade para gravar o versículo da Bíblia, falar onde que está, qual o livro, Ai. mas Deus falava comigo que o rei tal não fez de acordo com a vontade, a vontade de dele. Deus e ele foi deposto. Então assim, Deus falou muito comigo. E isso não sai do meu coração e eu continuo orando e buscando e Deus continua falando. Então isso sim é muito bom isso alerta a gente muito para para fazer sempre a coisa certa, para não a desviar é... do caminho, porque a gente sabe das penalidades, né? a gente sabe que Deus é justo e o Senhor trata mesmo, ele né? Ele trata. Principalmente quem conhece, né, a palavra, é? conhece os princípios dele, se a gente então, desviar, a correção ela ainda é mais pesada. Então eu acho que por eu ser evangélica eu, eu foi mais facilitador. E, e a gente vê assim, porque o pecado entrou no mundo, né? O, o, Satanás usou uma mulher. E depois também, mas Deus não deixou a gente ficar com essa carga, né? Porque eu acredito, eu creio que, né? Quando o Verbo se fez carne, né? Quando Jesus veio encarnado Deus usou o ventre de uma mulher, o ventre de Maria, para trazer o verbo né, encarnado. E eu, eu acredito que Deus ali, ele também nos restituiu ali, Sim. Nos, nos firmou novamente, né? Sim. Satanás, você usou uma mulher para o pecado entrar no mundo. Agora, eu também estou usando o ventre de uma para a salvação vir ao mundo. E eu acho muito lindo. E você vai olhando todas as histórias da Bíblia, você vê mulheres, sim, na política. Você tem Débora. Débora foi, foi juíza. Sim. Um tempo em que não se tinha homens para assumir esse papel, Débora assumiu esse papel juíza. E você também vê Esther. Esther né, casou-se com o rei e da Pérsia ali, e Esther também teve um papel político importante para o povo hebreu naquela época. Sim. Então a Bíblia está repleta de mulheres também, Sim. mulheres fortes, mulheres na política, e tem, nós temos vários exemplos. E, e às vezes a, as pessoas confundem um pouquinho, né? Talvez acha que uma mulher que é cristã e cristã evangélica não, não pode... Pelo contrário, de acordo com a palavra de Deus, se estiver debaixo da vontade dele, pode sim, né? Sim. É, a gente lê na Bíblia, né? tá lá escrito, seja forte e corajoso. E quando eu leio aquilo ali, a minha coragem... Quando ele redobra. fala para Jesus Josué, o é, fala, seja forte, forte e corajoso, corajoso. Aí eu me redobro minhas forças. Na campanha, meu filho, teve vários momentos que ele me chamou, mãe, é isso mesmo que a quer? Porque, tipo assim, tá pesado, tá difícil. Mas eu, eu senti que Deus estava me carregando no, nos braços. Durante o dia, eu andava durante o dia todo, vai numa casa, vai noutra, visita de casa em casa, é pé no chão mesmo, chinelinho de dedo, de casa em casa. E à noite eu sentia muito cansaço. Aí subia as escadas do meu apartamento, cansada. Mas eu dormia, quatro horas da manhã eu já estava acordada, já doida para sair para a rua de novo. Restaurada. Restaurada. Então, quando alguém falava assim, você está cansada? Eu falava, não. Mas como você não está cansada? E eu pensava comigo... Meu Deus está me carregando o colo, eu sei quem me sustenta Até hoje alguém fala comigo assim Mas você entrou num cargo muito difícil, é perigoso você é, fazer coisa errada Alguém fazer coisa errada e você respingar em você né? Aí eu, eu penso logo, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei quem está me sustentando né? Sei, não sei vou. que é a minha força, é a minha fortaleza é, mas, minha, quem me segura é Deus, quem está me, que me segurando lá em cima é Deus Eu não tenho dúvida nenhuma disso sempre, porque é da vontade dele porque é da vontade de Deus e a senhora buscou isso, muito bem. e continuo buscando, porque eu sei que o inimigo ele anda nosso redor. Sim. então eu continuo buscando eu busco a misericórdia de Deus, misericórdia de Jesus é, Acontece algumas situações é, conselho ah, você podia arrumar um motorista particular, eu oro não preciso de motorista particular eu sou motorista, é lógico que eu não dou conta de dirigir daqui em Belo Horizonte daqui em Brasília uhum. Vai ter momento que eu vou precisar do motorista, mas Deus vai guiar esse motorista para ir comigo. Agora, eu não quero um motorista particular para evitar problemas. Você sabe que a gente quer mulher, daí a pouco começa um falatório. Então eu não preciso de motorista particular. Né? É, e outras situações, mas é isso, essa situação que eu estou dando esse exemplo, é porque eu tenho buscado a Deus e Deus tem falado comigo. Deus tem você, não disso, você não precisa não disso, você não precisa disso você está sempre e pelo que eu entendi agora sim linha a senhora está sempre debaixo da orientação do senhor sim não toma nenhuma decisão se não for a orientação dele antes Com certeza. de buscar isso e isso é o mais importante mais importante é, no início da campanha a gente eu falo assim que o ser humano ele ele está sujeito né a qualquer erro a gente por isso que a gente não pode julgar porque você também está sujeito a pecar e errar então, no início da campanha, é, começou aquele negócio muito animado, e vamos ter um evento aqui, tem um evento ali. Eu comecei a, a me empolgar. Aí uma pessoa que nem é da igreja, assim, ele é evangélico, mas não é da nossa igreja, uhum. ele me chamou e falou assim, olha, você não precisa disso para ganhar voto. Você, tipo assim, você não precisa ficar com esse todo, né? você pode ficar mais na sua posição de, de cristã, que você tem muito mais a ganhar do que, per do que perder. Então, eu, aquilo ali para mim foi uma chicotada. Foi o Senhor. Foi o Senhor que mandou falar comigo. Eu senti que Deus estava falando comigo. Volta para o centro, né? É, aí eu tive, né, a mulher do pastor até. Com, é, aí eu, os irmãos começam já com a com pedra, né? Aí a, a esposa do pastor, irmã Pretinha, me chamou com muito carinho, conversou comigo. E era um dia de culto. Aí eu f, senti no coração: hoje eu vou no culto. Hoje eu não vou visitar ninguém à noite, hoje eu vou no culto, na quinta-feira à noite. Fui. Quando eu cheguei no culto, o pastor fez o um apelo né, para aceitar Jesus. Duas pessoas aceitou Jesus, depois ele fez um outro apelo. Porque no dia da Santa Ceia, eu senti que eu não estava preparado para ir na Santa Ceia. E eu pensei, se eu for na Santa Ceia, não é que a Santa Ceia passar perto de mim, eu vou, eu vou, eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu não vou estar tá preparado para tomar a Santa Ceia, eu vou estar tá em pecado. Então eu mandei um áudio, para o pastor, hoje eu não vou na Santa Ceia. Ele não respondeu nada. Mas aí a irmã Pretinho veio, conversou comigo E eu senti de ir na igreja Então ele fez esse segundo apelo Se tiver alguém aqui que não participou Da ceia passada e quiser fazer um conserto Com Deus, aí foi a meia hora Era comigo que ele estava falando Fui lá, me enjoelhei E né, no início do meu coração Pedi perdão a Deus e pedi ele força Jesus, eu quero que o Senhor me fortalece Eu quero continuar essa campanha na presença do Senhor Eu não quero que o Senhor me deixe desviar Nem para a direita, nem para a esquerda me ajuda nessa caminhada. E ele me fortaleceu. Eu não senti vontade nenhuma de dançar, de, nem de provar nada de, de bebida. E foi muito bom esse conselho, esse chamado desse irmão que me chamou a atenção. E a minha família também ficou muito feliz de eu ter dado aquele concerto e? e eu senti assim, mais força. E é onde que eu te falo que as pessoas que estão tá em volta da gente sentem mais é, confiança. Não, mas é evangélica. Nós precisamos de gente que vai fazer a diferença, que vai fazer diferente e tem aquela confiança. É porque, né, ser cristã, né, fácil assim, eu sou cristã. As pessoas já esperam um determinado comportamento da de gente. E se a gente desvia daquele padrão, as pessoas vão falando, olha, né, tem alguma coisa e realmente, né, e, e o que eu acho mais linda é a senhora, né, é um testemunho. Sim. A senhora perceber na hora e voltar para o centro da vontade do Senhor. É. Isso que é ser obediência. É, eu senti que eu estava começando a desviar. E, e a gente é. tem que estar tá o, o tempo todo mesmo, orando e vigiando. E vigiando. Porque é o tempo todo, né, você é, tem. Vigiar e orar, é, né, é Você está no trânsito. Você está no trânsito. Tem uma situação ali que se você. Você é, é cristão, mas se você não vigiar, você acaba. É, esquentando a cabeça, você quer até bater no carro que tá na frente, que tá demorando a sair Uma palavra que não deve ser, é. é assim mesmo Irmã Celinha, nós vamos continuar o bate-papo daqui um pouquinho Nós vamos por um breve intervalo e já já a gente está de volta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 Voltamos, vamos continuar a nossa conversa com a Silinha, com a irmã Silinha. Silinha, a senhora, eu quero agora falar só um pouquinho da senhora. A senhora é casada, tem quantos filhos, tem netos? Eu sou casada com Walter Garcia, tenho três filhos, Eduardo, Belmiro e Cristiane. Tenho cinco netos. Cinco netinhos. E três netos, dois nos Estados Unidos, a Sofia e a Gabriel. E tenho dois em Patinga, que é o Leonardo e Lucas, e a, Cris, e a Lisa, em São Paulo. Cinco netos, já. Cinco netos. E a senhora... É, e como que a senhora faz para conciliar essa vida pública com a vida familiar? Ou agora que vai ser um pouco mais corrido? Ah, eu, é tranquilo, porque igual eu tô te falando, eu tô acostumada com política desde criança, né? Meu pai sempre foi político. Minha casa sempre foi cheia. Inclusive, eu falo que as panelas da minha casa eram as panelas da minha mãe. É sempre cheio de gente a minha casa. Uhum. Então, eu, assim, tranquilo. Não, não, tem, não, não vejo diferença, assim, de consegue vida Consegue conciliar pública bem. Com... Tranquilo. E... e o que a senhora, assim, sente de ser assim a primeira mulher... É... Eleita como prefeita, a primeira mulher. Eu sei que a senhora já falou um pouquinho aqui nos bastidores, mas aí eu queria que a senhora falasse para o pessoal em casa. É, eu não sou vaidosa. Eu não. Eu falo, ah, e aí, como é que foi o primeiro dia lá é para sentar na cadeira de prefeita? Eu não, não sou vaidosa, não tenho isso assim. Eu não tive, nunca tive sonho de ser prefeita, né? estou prefeita, sei que eu vou ter que trabalhar muito esses quatro anos. É, então, assim, eu não sou vaidosa, eu não tenho isso como hobby, como uma coisa de outro mundo, não tem... Tenho... Como se, assim, sendo a primeira não, mulher, não, nada não, não... Nada. Hum. Nada. É. Eu acho interessante que às vezes tem criança... Ah, Silinha ali, deixa eu te dar um abraço, tira uma foto comigo. <risos> oh. E essa taxa de tudo muito novo. Tudo assim. novo. Parece que é um artista. <risos> <risos> Mas eu não sou vaidosa, eu não... Não tenho isso assim, não fico me engrandecida com isso. Mas pelo, perce... pelo que eu percebi da nossa conversa, a senhora... É realmente sabe que está ali por um chamado, né? Sim. Um chamado do Senhor e é por isso que, né, que não sobe a nossa, né, a nossa cabeça, Sim. porque a gente sabe, vocês a senhora usou uma expressão muito, muito certa. Eu estou prefeita, né? Eu estou servindo como prefeita. É, eu sei que eu estou ali para mostrar a diferença de governar um justo para o injusto governar. E eu tenho isso bem claro na minha mente, que eu vou fazer esse governo justo para Deus ser glorificado. Para o nome do Senhor ser glorificado. Senhor ser glorificado. Sim. Então, é, outras pessoas que vão entrar na vida pública, ele vai ter mais facilidade de entrar um evangélico, porque eu vou desse exemplo. Eu vou desse exemplo porque eu estou pedindo a ajuda de Deus para me ajudar a dar esse exemplo. Não é eu, Maria Cecília, que vai... Conseguir foi isso não, vai ser com a ajuda de Deus. Sempre com a ajuda do Senhor. Sempre com a ajuda de Deus. E... e quais vão ser, né? Quais foram as suas primeiras ações ao assumir a administração e quais são as prioridades da sua gestão? A prioridade é a saúde. A saúde. É. é nós temos uma necessidade de ter médico 24 horas no, no município, uhum. porque é distante... A pessoa, às vezes, tem uma cólica de rinsa aí tem que vir parar em Caratinga, aí tem aquela, aquele momento de espera. Então, tendo um médico na cidade, vai ser um pronto atendimento, vai ser bem mais rápido. A saúde, então, é prioridade. Prioridade. E essa semana a gente começou com a limpeza das ruas, né? O tá muito sujo. Amanhã nós vamos fazer um mutirão de limpeza no bairro Walter Garcia. Uhum. Eu vou, todo mundo vai, nós vamos levar vassoura, brocha, a gente vai preparar uma mesa de café da manhã, e a gente vai almoçar numa casa lá, tem uma senhora lá que vai oferecer um almoço pra gente. E vocês vão nós vamos fazer um mutirão de limpeza no bairro, isso é uma das primeiras iniciativas. Aí no outro sábado a gente já está planejando de fazer no centro da cidade, uma limpeza no centro da cidade. A Jaleque estava muito sujo, Muito sujo, muito abandonado. Nós vamos fazer esse mutirão de limpeza. E estamos programando para os outros bairros também. Uhum. E fazer uma campanha de conscientização, né? Sim, de, é o que é muito importante. É, né? Nós somos com um problema sério de lixo lá, a gente vai estar tá pensando em implantar a coleta seletiva de lixo, de lixo. colocar as lixeiras, fazer um trabalho educativo né, nas escolas, reflorestar a Vagem Alegre, revitalizar as praças. Então, assim, é um trabalho que você tem que ter a comunidade como parceira. Sim, porque tem que ter a conscientização, né? ter não basta só limpar o lixo também, tem que ter um lugar para... Não pode se jogar no chão, é. tem que ter... Então, nós temos um trabalho lá também com drogas, que a gente até vim conversando com um colega que veio comigo. A gente está trabalhando essas crianças nessa prevenção, é, a gente sabe que... Isso um, também envolve um pouco a saúde, né? Sim, que um gestor público, ele não pode falar, é, tem que ser essa religião, mas a gente tem que trabalhar esse princípio, porque esse princípio é norteador, né? Sempre. Uhum. Né? A família é, uma, é, uma, é, a base. é a base E da nós temos muitas pessoas lá Que a criança é criada com avô, Com vô, não tem aquele vínculo né, De pai e mãe E sente essa necessidade Então a gente tem que trabalhar muito com essas crianças Então, então vem saúde, né? vem, vem educação também Educação, vem assistência social, social. Uhum. É integrado, né? Tudo É o tripé E... e... E conciliar o meio político, né? a senhora já falou muito mesmo, mas assim, agora mais especificamente, então a senhora não tem mais, não vê dificuldade em conciliar o meio político com a vida cristã. Não, eu acho mais fácil. Mais fácil. É mais fácil, porque se eu tenho um problema para resolver, eu sei que Deus vai me ajudar a resolver, eu tenho essa certeza, que Deus vai buscar. abrir essa porta para mim, aonde buscar. Então eu tenho um problema sério para resolver, eu oro, busco e Deus me dá a solução. É assim. Eu tenho essa certeza A campanha todinha foi muito interessante é, Eu tinha certeza que eu ia ser eleita Porque eu tinha essa garantia Que Deus estava me sustentando Só essa força que eu tinha para toda manhã Eu estar ansiosa para sair para a rua outra vez Para visitar é as é famílias é e, e, e aquela tranquilidade também assim, Quando eu chegava numa casa Eu sabia que o voto não era meu Mas a pessoa me tratava com tanto carinho Com tanto respeito Que eu ficava tranquila Aí a pessoa fala assim: você entrou na casa de Fulano, aquele voto lá nasceu. Eu falei assim: mas é como se fosse, porque ela me tratou tão bem. Aí eu falava assim: eu não acredito que ela vai, acho que ela vai votar em mim sim, porque <risos> ela me tratou muito bem. Não, mas aquele voto lá nasceu, não. E, mas eu fui muito bem recebida pelas pessoas em Varginha Alegre. Então esse carinho que eles me deram, eu quero retribuir. Isso é muito bom, né? É, e assim, eu não vejo ninguém lá como meu adversário político, assim, como inimigo político. Eu vejo como um cidadão de direito. É democracia. A pessoa escolhe em quem ele quer votar. Ele não é obrigado a votar em mim. Sim, né? é, é, Se ele é, acha vou... que eu sou mulher, que eu não vou administrar bem, é direito dele de votar no, no candidato que ele, que ele preferiu, que ele escolheu. Agora eu vou provar para ele que eu tenho capacidade. É isso que me, que me impulsiona a trabalhar com seriedade, a trabalhar com honestidade, a ter transparência no meu trabalho. Eu já falei com o meu contador que eu faço questão de prestar conta de três em três meses. Sim. É, e prestar conta detalhada, porque às vezes você pega uma prestação de contas que você não entende muito. Porque são muito números. Mas eu quero fazer assim, ó. Educação. O que, que gastou com recurso humano? O que, que gastou com material é. escolar? O que, que gastou com combustível? Com salário. Com salário, uhum. né? Então fazer tudo bem separadinho para a população entender. E que... E... e, e, e Entender porque, igual eu estou te falando, se você fizer uma prestação, está ah, no portal da transparência. Mas você não tem noção, é muito número, você é. se perde aqueles números. Se a pessoa não tiver um pouquinho de conhecimento ali, às vezes um pouco mais específico... É, eu, como vereadora, eu tinha dificuldade. Se perde de, mesmo. Se perde. É, então, assim, eu quero fazer essa prestação de conta detalhada, eu quero trabalhar com muita transparência, com muita honestidade. Eu tenho muito coisa, fixo na minha cabeça, que tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Quando eu casei, eu tive dificuldade, é, eu, tinha, eu não tinha emprego, meu marido não tinha emprego. E por eu ter sido filha de um pai fazendeiro, eu achava que tudo era natural. Né? Que você não tinha que comprar nada, que já tinha tudo lá. Tudo, igual, né? Eu fui criado com muita fartura, matava porco toda semana, é, muito gado de leite. Então, quando eu casei, que eu caí na realidade, que eu fui ver, o né, que eu fiz, eu casei e agora? Como é que eu vou me por sustentar? Fazer. Pagar aluguel, é, água, luz para pagar. Supermercado. Supermercado. Aí que eu comecei a ver, mas assim, eu senti que até isso foi de Deus, porque Deus me fez passar por esse vale para saber o que, que as pessoas passam. Porque se você não passar, a pessoa chega e fala com você, não tem nada de comer ali em casa, você nem acredita. Porque você não passou por essa situação. Quando você passa, você, você conhece. É não, porque tenho... é, a gente tem experiência só quando a gente passa, né? É? Pela situação, aí você adquire a experiência e a gente aprende, né? É, hoje eu, aprende eu vejo que Deus vai. me deixou passar é, aperto financeiro, Deus deixou me passar por falta de, até de alimento mesmo em casa. Eu não tinha coragem de reclamar com a minha família, porque o meu pai não queria que eu parasse de estudar para casar, e eu quis casar. Então, eu falei, eu não vou reclamar, eu vou ter que me virar. Então, assim, deu, e deu com isso, Deus vai te moldando, né? Você vai claro. ficando sensível, você vai ficando aprendendo. Então, quando uma pessoa chega comigo e fala assim, lá em casa não tem alimento. Eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio o meu filho. Eu, eu como assistente social, eu sou técnica, eu faço uma visita. Eu vejo que a necessidade dele, às vezes, não é só aquele remédio, é mais além daquilo ali. Ele tá precisando de muito mais. Muito mais, né? Aquele é. remédio. Aquele remédio, na verdade, era só 10%. Sim, da Se necessidade ver, uso... que está. Tá. Então, eu gosto de fazer isso. Igual amanhã a gente vai para esse bairro lá. Eu quero aproveitar esse momento de estar tá no bairro, de estar tá ajudando, eu quero visitar algumas famílias lá. Porque, como prefeita, eu não vou ter muito esse tempo não, sabe? Mas, com esse mutirão, eu já vou tirar esse tempinho para visitar essas para... famílias. Isso é muito importante. Muito a importante. gente precisa ver a realidade, ver a diferente é. de... Ah, fiquei sabendo, está acontecendo. Mas eu acho isso muito interessante, acho... Né, que é Deus realmente capacitando, poder Sim. ver a realidade, poder ajudar mesmo. É. Porque realmente, né, tá governanta está administrando o que, o que é do povo. É o dinheiro do povo e esse cuidado esse zelo, todos os governantes, né, todos os governantes eleitos deveriam ter. É. e eu, eu me sinto, assim, muito prazerosa. Às vezes eu sinto mais prazer de visitar uma família que está precisando de uma ajuda, conseguir ajudar aquela família de alguma maneira... Do que sentar em cadeira de gabinete, de ter falado assim, eu sou a prefeita de Vargas Alegre. Eu me sinto mais como assistente social ainda, sabe? No, <risos> eu me sinto mais como assistente social, assim, naquele, naquela vontade de visitar, de andar, de tentar ajudar as pessoas. Quantos anos que a senhora ficou como assistente social? Eu formei em 96. Em 96? É, desde 96 que eu atuo como assistente social. Como assistente social. Desde 96, são é. muitos anos. Então tá no sangue mesmo, tá, né? trabalhando com portador de deficiência, trabalhando na PAI, fui presidente da, da PAI. Aqui, e, e falando um pouquinho da igreja, eu ia perguntar, né? Se a senhora veio de um berço evangélico, mas a senhora falou lá no começo, né? Que não, que não veio, depois como que aconteceu tudo. Mas qual a sua relação com a sua igreja, com a igreja local hoje? É igual eu falei, eu não participo muito assim, de cargos na igreja. Eu não tenho nenhum cargo na igreja. Até mesmo por causa da minha função pública, porque às vezes a pessoa confunde. Confunde, né? realmente. Mas eu gosto muito da, de assistir os cultos. Nós somos com uma campanha lá 12 por 12 é, Eu estou participando e eu gosto muito da escola dominical. É, e eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus. Eu gosto muito de orar e Deus responde as minhas orações. A senhora busca esse relacionamento Sim. íntimo. Eu tive uma experiência com Deus muito interessante, meu filho foi para os Estados Unidos e ele me ligou um dia desesperado. Mãe, eu estou desempregado, eu não tenho... É, aqui se a gente não trabalhar, não come e não mora, vou ter que dormir na rua, no gelo. E na hora que ele ligou, ele ligou chorando, desesperado. E na hora que ele desligou o telefone, eu fiquei desesperada também. Aí já eram umas nove horas da noite, eu pensei, vou na casa do pastor. Até o padre, que era meu vizinho, pensei, vou no padre. Aí vou na irmã Corina, que era uma senhora que orava muito com a gente, né? uma senhora idônea, que eu gostava muito de orar com ela. Só que no final, eu, eu, o meu escape foi ir para o terraço da minha casa, olhar para o céu e falar com Deus. E comecei, meu Deus, meu filho está tão longe. E quando ele estava aqui, eu consegui ajudá-lo, e agora eu, só o senhor para me ajudar, e fui orando e pedindo a Deus. O telefone tocou. E eu morava com a minha mãe, uhum. eu morava no segundo pavimento e ela no primeiro pavimento. Aí eu desci correndo para atender o telefone para não acordá-la. Quando eu atendi o telefone, era meu filho. Ô oh, mãe, a orou por mim? Por quê? Porque um, passou um senhor que agora me chamando para trabalhar. Eu ganhava 6 dólares, agora eu vou ganhar 18 dólares. E ele tem muito serviço. Então, é, já é para agradecer, já que eu estou ligando para a senhora. Eu voltei para o joelho e fui, obrigado, senhor, obrigado, senhor. Ele tem 17 anos que ele tá lá. Ele tá trabalhando com esse senhor até hoje. Ele tem três firmas, ele tem três carros que puxa turma. Ele já tem a sua casa própria. A fazenda que eu moro nela, ela é sem alqueiro de terra. 30 alqueire é meu, 70 é dele. Então, assim, ele tá muito bem instalado. É, Nego, né, eu falei, eu tenho minha filha que é médica, meu outro filho é médico. Se eu contasse assim o meu salário eu, eu eu falava assim gente como é que eu tô conseguindo pagar é, aluguel é, pagar os, os as coisas pro Belmiro, eu não tinha condições, aí era a providência de Deus eu sentava para começar a fazer as contas, eu via que não fechava, meu salário não dava, o salário do meu marido não dava era providência divina e esse que fez a medicina que é o Belmiro, que ele é ortopedista ele, na época da faculdade, ele passou no, no, numa prova, acho que era no ProUni, que além dele não pagar, ele ainda tinha uma bolsa. Tudo Sim, isso eu é. via que era providência, providência de, de Deus, Deus. Que, era, que era coisa de Deus. Mas sabe que eu vejo nisso tudo, a senhora contando, que é a sua fé, é a sua busca e a obediência. É sempre estar tá buscando, em primeiro lugar, Senhor, eu quero isso, mas qual é a sua vontade? E eu enxergo como obediência as providências, as misericórdias, né, que Ele exerce sobre nós e estou achando linda eu não conhecia a sua história. Celinha, é, a gente não vai ter muito mais tempo, está acabando o nosso tempo, nós temos só mais alguns minutinhos. É, assim, Eu nem costumo falar muito isso aqui, e você está contando, eu estou arrepiando e, e é muito lindo de ver a sua história, a sua intimidade com o Senhor, com o nosso Papai e continue assim, que Ele continue te orientando, o Espírito Santo esteja sempre sobre você, Sim. te guiando sobre o seu, sobre sua família, e agora sua responsabilidade é como a cidade, Sim. né e esse povo eu tenho certeza que vai ser abençoado, e que o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém. E eu queria que você deixasse um recado, para nós, né, mulheres. É. É, mulheres, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é bem presente na, na angústia. Sempre que você tiver um problema, recorra a Deus. Nós temos outro caminho. Deus é o nosso sustento. Ele, Eu tenho muita experiência com Deus. Então, tudo para mim é Deus. Tudo Essa essa eleição, Deus me, me deu ela na minha mão. Os Meus filhos estão bem sucedidos hoje. Eu louvo a Deus. Eu não tinha condições nenhuma de ter filho formado médico. Hoje eles estão todos trabalhando, todos independentes, isso é coisa de Deus então Deus é o nosso, é o caminho, não tem outro caminho é a mensagem que eu deixo aqui nesse momento e eu não largo Deus por nada nessa vida Deus tem me sustentado, eu perdi três irmãos em seguida não tive depressão porque Deus me sustentou esse ano início desse ano, em agosto, eu perdi outro irmão Deus me sustentou não tive minuto nenhum de depressão mas é porque eu sei que em quem eu tenho crido, que é Deus que me sustenta. Quando alguém vem e fala comigo, ah, você, é, eu moro na fazenda, ah, você mora na fazenda, é perigoso. Eu, eu sei que Deus está me guardando, eu sei que os anjos do Senhor acampam ao redor do meu, da minha casa. E eu convido ele todos os dias, eu chego lá e falo, Senhor, entra comigo aqui nessa casa. O Senhor é dono dessa casa, o Senhor é muito bem-vindo aqui. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no meu lar. E é assim que a gente vai levando a vida, é com Deus mesmo. Sem Deus a gente não consegue nada, não. Vem depressão, vem angústia, e é Deus que preenche esse vazio. Eu tinha um vazio no meu coração, Deus preencheu ele. Eu nunca mais senti esse vazio. Então, é com Deus. Nós não temos outros caminhos a não ser Deus. Irmãs, então, eu não preciso falar mais nada, né, depois disso. Deus os abençoe. Um grande abraço e até o próximo entre elas.